E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos provar que uma linha paralela a um segmento de um triângulo divide os outros dois lados em segmentos proporcionais. E temos um exercício aqui que é justamente isso. Prove que, se um segmento é paralelo a um lado de um triângulo, então ele divide os outros dois lados proporcionalmente. Eu sugiro que você pause o vídeo e utilize essa imagem aqui para tentar provar isso. Então vamos resolver juntos? Olhando a imagem, nós podemos ver que o segmento ED é paralelo ao segmento CB. E podemos colocar isso aqui. O segmento ED é paralelo ao segmento CB. E esse segmento ED aqui que estamos falando na nossa questão que é paralelo ao lado de um triângulo, sendo que o lado do triângulo é esse aqui, e o que queremos fazer aqui é provar que esse segmento aqui ele divide os outros dois lados do triângulo proporcionalmente. E ser proporcional significa que se eu dividir esse segmento por exemplo, por esse aqui, nesse lado do triângulo, isso vai ser a mesma coisa que eu pegar esse segmento e dividir por esse aqui. Então, uma outra maneira de dizer que divide os outros dois lados proporcionalmente é colocar que AE dividido por EC é igual a AD dividido por DB, ou seja, isso aqui é equivalente a isso. E uma maneira de fazer isso é utilizar a semelhança entre os triângulos AED e ACB. Ou seja, vamos utilizar a semelhança entre esses dois triângulos para tentar provar isso aqui. Inicialmente, perceba que esses dois lados aqui são paralelos e, por causa disso, esse segmento aqui é uma transversal, e, com isso, esse ângulo aqui é correspondente a esse, e ângulos correspondentes são congruentes. Portanto, o ângulo 1, que eu posso representar assim, ele é igual ao ângulo 3, e o motivo disso é porque eles são ângulos correspondentes. E, pela mesma razão, nós também sabemos que esse ângulo 2 aqui ele é correspondente a esse ângulo 4 e, por isso, eles são iguais, são congruentes. Então, o ângulo 2 ele é igual ao ângulo 4. E, de novo, porque são ângulos correspondentes. Observe que, nesse caso, a transversal é essa aqui. E, se você olhar agora, o triângulo AED e o triângulo ACB, eles possuem dois ângulos que são iguais, que são os ângulos da base. E, se isso acontece, esse terceiro ângulo aqui ele também é comum aos dois triângulos. Então, nós podemos dizer que o triângulo AED é semelhante ao triângulo ACB pelo critério de semelhança ângulo-ângulo. E, sabendo que esses dois triângulos são semelhantes, nós podemos definir uma proporção, ou seja, por causa da semelhança, nós podemos dizer que AE, que é esse segmento aqui, dividido por esse segmento maior aqui, que é AC, é a mesma coisa que AD, que é esse segmento, dividido pelo lado maior, que é AB, então, dividido por AB. E, com isso, eu posso fazer uma manipulação algébrica. Olha só, AC é todo esse segmento aqui. Portanto, eu posso dizer que AE dividido por AC é a mesma coisa que AE mais EC. Isso porque AC é igual a AE mais EC. E isso vai ser igual a AD sobre AB mais AB, todo esse segmento aqui. E eu posso escrevê-lo como AD mais DB. Então, sobre AD mais DB. E o que resta fazer agora é manipular algebricamente isso aqui e chegar nisso aqui. E eu posso descer aqui para deixar um pouquinho mais de espaço. Bem, então vamos fazer as contas aqui. Eu posso efetuar o produto cruzado aqui e vou ficar com AE que multiplica AD mais DB. E isso vai ser igual a AD que multiplica AE mais EC. E, aplicando a distributiva tanto aqui quanto aqui, nós vamos ter que AE multiplica AD mais AE que multiplica dB, e isso vai ser igual a AD, que multiplica AE, mais AD, que multiplica EC. E olhando aqui, será que tem alguma coisa que nós podemos simplificar? Observe que tem um AE vezes AD aqui, e um AD vezes AE do outro lado da equação, que é a mesma coisa, e, por isso, podemos cancelar os dois, já que, se subtrairmos os dois lados da equação por esse termo, vai cancelar os dois, e vamos ficar somente com AE vezes DB e AD vezes c E aqui, se dividirmos ambos os membros dessa equação por EC, vamos cancelar esse EC aqui, e, se dividirmos ambos os membros da equação por DB, Aqui, vamos ficar com dB, e esse dB aqui vai ser cancelado. Se eu ajeitar isso aqui ao lado, nós vamos ter que AE dividido por EC é igual a AD dividido por dB, que era o que nós queríamos provar aqui. Ou seja, nós queríamos provar que, se uma reta é paralela a um lado do triângulo, então, isso vai dividir os dois outros lados do triângulo em segmentos proporcionais. E, de fato, AE dividido por EC é a mesma coisa que AD dividido por DB. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!